Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback E hoje eu vou te mostrar uma notícia aqui muito boa do Nubank que pode te dar aí até 450 reais E a gente já vai para o vídeo Mas antes disso, deixa eu te lembrar que aqui no canal eu te ensino muitas formas de você ganhar dinheiro pela internet Tem vídeos aqui, eu vou deixar outros vídeos que você pode assistir para te comprovar que eu estou ganhando dinheiro por aqui você pode também ganhar aí direto da sua casa. Só se inscreve aqui no canal para você não estar perdendo nenhuma notícia desse tipo e você também poder ganhar desse jeito. A forma de você ganhar até esses 400 reais é essa daqui. Eu vou botar aqui do lado a notificação que o Nubank passou aqui pra gente. Aqui no Nubank, sempre busca de maneiras de melhorar os Não isso aqui, não importa importante. Por isso, queremos te convidar para responder algumas perguntas, coisa de 10 minutos, a pesquisa sobre declaração de imposto de renda e pode ser identificado com o código UXBR-032 isso aqui. A sua história vai ajudar milhões de clientes do Nubank. Então, basicamente aqui ó, se o seu perfil se encaixar para a pesquisa que estamos fazendo, vamos te convidar para um estudo online de alguns dias, participando do estudo até o final. Com agradecimento pelo seu tempo, você você receberá R$ 450. Reais. Basicamente, muito tranquilo aqui. Então, você vai é, ver se você recebeu essa notificação. Vai lá no seu aplicativo, calma ainda, não vai. Assiste o vídeo até o final para eu te explicar o resto aqui que mais ou menos que eles vão te perguntar no começo para você poder participar. Então aí, de acordo com a FITEC, as perguntas que vão ser aí. É, no começo, para você participar, vai perguntar aí qual a sua idade, qual a sua renda mensal, você vai declarar imposto de renda, você contratou um contador, vai fazer sua declaração. E outra que ele vai perguntar aqui é saber se a isenção do IR é importante para suas aplicações. Então são essas perguntas básicas aí que eles vão te perguntar aí para ver se você pode participar dessa campanha ou não. Né? Então provavelmente... Tomara que você dê sorte, receba essa notificação e seja aí aceito aí para participar Porque você vai fazer isso tudo de casa e vai ganhar aí 400 reais, 450 reais E aí eu também estou ansioso aqui para receber essa notificação e ganhar aí 450 reais aí de casa Tranquilamente que respondendo só alguns questionários que não vão me atrapalhar em nada Então se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dá o joinha aqui também que é muito relevante para outras pessoas poderem participar dessa promoção, tá? Então aproveita aqui e se inscreve no canal aqui para receber mais notícias como essa e valeu, até a próxima!